Olá, passando rapidinho aqui para fazer um convite para você que é saxofonista. Dia 6 de agosto, às 21h30, eu vou fazer um bate-papo muito legal com o grande saxofonista Zé Canuto, lá no meu perfil do Instagram. Então, se você não me segue, vai lá, me siga. Eu tenho feito constantemente entrevistas lá, bate-papos, num projeto chamado Papo de Músico. Se você não está acompanhando, está perdendo grandes entrevistas lá. Inclusive, nesta terça-feira, que passou, eu fiz com o Carlos Gontijo, grande professor e saxofonista do Distrito Federal, né? da aula na, na Federal de Goiás. Me siga no Instagram e vem participar aí desse, desse encontro aí. Até mais, abração!